Eu vou sair do carro, que eu vou, eu vou poder ficar deitado, né? Eu vou sair do carro e vou explodir ele. Se a gente morrer pra isso aqui, nós é viado. Ha! Gay! A gente já morreu tem um piloto no, no carro de frente de alguma pessoa. Passaram aqui já, ó. Vamos pegar esse carro. Mano, olha aí, outro que ele me ah, se O cara ali, o cara ali, o cara ali! Oh. Na onde? Ah, Aonde? já vi. Atira é ali, aqui, ó. aqui na frente, aqui, ó. Tira a, a porra. Aqui, ó. Atropela, atropela. Mete ficou um atropelo nele. Morreu, cara. Já era, não, cara. Não. Não, não. Não, não. não, não. Que tigreira. Beleza, Fer. É mais, Pê. Beleza, Pê. Beleza. Tu cara na minha frente, mano. Ninguém vai reviver? <risos> Beleza nada É nóis, Dá cobre aí! ah, lá, explodiu o carro lá atrás lá Ah, velho! Ah, o é. cara não salva o cara aí, salva o cara aí, salva o cara aí embaixo aí que eu tenho que dar aqui Ah, você já morreu Salva eu tô comendo vida. O cara não morre Salve não Salva ele aí logo aí, mano Mano, depois é não tô nada. Vai, caralho. Um então. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Tô o reta, tô na Tomara que você morra de tanto. Tomara que você morra batendo pau na parede. Como é que você fez comigo, né? Não, mas não, eu não tô desejando no pub, não. Tô desejando na vida real, mano. O cara roubou o cara além de me, de me matar, viu? além de não querer me salvar, roubou meu loot, é que aqui, ó. É, que é o meu lixo. é qualquer um do bagulho? lá A RC. Não vou falar, mano. Tô gaguejando demais, velho. Ai! Caralho, mano, os caras é muito. Morra, ah, só ah, Vai, rela aí, ela aí, vou ficar dando uma volta aqui. Rela. ela. Para aí, para aí, para aí, para aí. Que para aí, o que, mano? Eu quero cura, liga, né? tu cura. Eu tô só uma para, aí, ali, Nilo, para aí, mano, onelo, para aí, mano. aperta Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, mano, vamos logo. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. eu tô curado. Olha pe... ah, lá, olha lá, vai morrer, Opa, vai morrer, aí. ó. Ah, eu cá, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Tem, tem, tem um squad aqui, cara. Jogando nada Aí Eu acho que não é squad Entrou dentro da casa viu, cara, aqui, cara aqui Eu correndo morri, morri, morri, morri. Não, finaliza, não finaliza, não finaliza, não finaliza Pelo amor de Deus Dá cover aí, dá cover aí, cara. Dá cover aí, dá cover aí é. Para, fica parado logo, mano Tomar no cu, mano. Eu sabia que esse cara ia subir, mano. Eu tava até olhando, viu? Já vi ele tudo já. Cusando o cara aí. Você tem cu, você vai. vai Não, beleza, então. Ele vou, vou jogar a sério de novo. De novo. Que nem a gente ganhou a partida então. Beleza, beleza então. Pô, se tiver birico, deixa pra mim pro freezing. hein, mano? <risos> <risos> Ó, o cara voltando, ó. Tô sem vida desde o começo do jogo. Carro Nossa, tá embaixo de Carro de carro é na voltar. rua Rua, rua, rua Vou pegar o cara da rua Mano, eu tô com muita sede Não gente. vai solo, cara Vem todo mundo junto, vai Eu queria muito beber água Eu queria muito, água, água, aqui, eu queria muito de água Eu encho um garrafo de água Ó, você só fica lá tá aqui em cima, coisa. Bial Vamos ficar aqui, mano Vamos ficar aqui Eu tô enxergando essa água aí no jogo, mano Tô com sede, tô me dando mais força <risos> Que isso que Minha boca isso. tá muito seca, velho A minha também A minha não. É. Pronto essa? <risos> olha o cara lá, ó. Tem moto lá, ó. Eu só uma de carro, ó. Moto, mas não, cara. Meu Deus, os caras estão tá um bala. Tomou uma minha. Carro é. lá, tem carro lá também. Pô, que bosta de, de lugar do mapa é isso? Lugar bosta, hein. Pior que não Todo é, não. Não dá pra ver nada. Tô hum. terminando direto as partidas aqui, ó. Aqui. Lugar. Ele vai voltar, mano. Não é possível que esse cara vai ficar de moto. Eu tô achando que a vai fechar aqui onde nós está, assim, sabia, mano? E aqui tá ele meia. não parece ser tão bom, porque ele tá com uma moto sozinho, no, meio, no final da partida, em foto aberto. Alguém tem bola? Ó o drop caindo aqui, ó. O drop caindo aqui, ó. Fica vendo. Calma, Calma tá velho. Presta atenção aí. Foda-se. É pra ficar exposto é mesmo. Que... Ah, o drop tá vindo, entendi e pode ter que ir lá em cima da gente, ó. 1, um, 2, Vai cair não, Ele já caiu já. Caiu já. aqui, ó. Caiu Calma, cima gente. Calma, rapaziada. Smoke, smoke, smoke. Eu vou até ficar com o smoke na mão. Eu vou ficar não, até tá com, com o smoke na mão, velho. Eu tô sem smoke, eu tô sem smoke. Eu vou pegar a AI. só tô com a eu, eu não acho smoke aqui. É, joga a lá no drop, eu sou animal. Só não fica embaixo, mano. Porque senão vai morrer. Eita, acabando a bateria do meu computador. Do computador? Ah, não. Com Cai turno. logo o drop, desgraça. Deixa o drop cair em cima de você, cara, que você fica bugado ficar dentro dele. É bizu, é bizu. <risos> eu vou ficar dentro do drop, eu vou ficar dentro do drop, sabe como é que é? Mas não é certo, Mano, ele vai morrer, velho. Ai, cara queiiiiiii. <risos> <risos> oh! Oxe, o drop tá descendo. Ah, Os caras pegou tudo, tá o cara, bando é. de filha da puta do cara. Pô, velho, é eu sou mesmo, eu não tenho. Pode pegar, hein? Alguém quer grilar? Eu quero, dá o gril aí, dá o um um gril pra mim, dá o um gril pra mim, dá o um gril pra mim. Gril. Ó o carro, ó o carro, carro. Aqui, aqui, aqui, Baraca. ó. Pera, pera, pera, pera. Parou. Traga. Parou. Boa, boa, boa. 31, um. DT, detê, detê, ah, boa Não, não entra na cara, frente, não, não Fer! Não entra na frente, não, Fer! Eu já tinha matado o cara, mano! Porque que você ia Eu tava atirando nele, não velho! Frente. Não posso fazer nada, mano! Você entrou na minha frente! Como é, eu tô fer, com o Tá suave, tá suave, tá suave! Achei, achei aqui, tá aqui ó! 80, 80. Filha da puta me deu colete! Ah, tô vendo lá, ó. Olha, tô vendo lá, ó. Lá, lá no 10, 10, 10. Como dez. assim, mano? Tá, tá, tá, tá, lá no tá, 10 tá, lá, ó. Sai daí, sai daí, quebrou. <risos> sai daí, Gabriel. É. Desça daí, seu forno, desça daí. Desça daí, seu forno, desça daí. <risos> ó, rapaziada, tô Pô, lá no 10, 10. 10, 10, um gui, gente. Tá um cara de guile. Sai daí, rapaziada, lá, ó. Não, <risos> o onde? Cara, o cara pegou o sniper, mirou e atirou e me acertou. Na direita, direita, direita. 80, 75 Ah, mano, eu pensei que era os caras lá do ME, velho Ai Eu vim ficar na frente pra, pra, pra tentar o tiro aqui né? A Ah, não. sem fé, nossa, sem fé, nossa, sem fé, nossa Se não tiver smoke, fodeu, mano é, do que ficar tem aqui. não, tem. Opa aqui, Não é esquadrão completo não, não é esquadrão completo não É, não é não Pera, pera Boa, matei, boa Matei, boa. matei, matei Caraca, o cara que... Tem que dois vivos, tem dois vivos. Olha vivo. ali no, no caminhão, no caminhão Ae, ah ah é. okay. já vi, vi, vi, já vi. Aí, ó! Já, não pra pegar, só dano. Deitei um, deitei um. Esse aí morreu. É noob, é noob, eu acho. Boa, porra, gravei tudo, ah, caralho. Gravei, gravei. Pronto, mais uma pra, pra conta, pra apostar. Três gameplays já. É nóis, rapaziada, dá um.